Irmão Giovanni, a paz do Senhor, eu sou a viúva do pastor José Ananias, eu, eu quero lhe falar que estou horrorizada com esses áudios dessa injustiça que estão fazendo com os nossos pequenos, os pequenininhos, quem mexe com os pequenos do Senhor? Jesus está mexendo na menina dos olhos dele. Então, ai daquele que mexe com seus pequeninos, que Jesus fala que é a menina dos olhos dele. Então, vamos ver o futuro desse povo, porque vai ter a recompensa de Deus. Irmão Giovanni. Comigo aconteceu assim, há anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu ia pegar o meu salário na igreja e teve um dia que eu falei com o, com o irmão que despachava, irmão, é, esqueci agora, foi antes do Joel, foi antes do Joel, não, depois do Joel, que ele foi trabalhar lá na secretaria onde fazia os pagamentos das viúvas e jubilados. A gente, ele conversava comigo e eu notava que ele não estava trabalhando satisfeito. Ele sempre dizia a mim, irmã Neuza, eu não preciso trabalhar aqui, eu sou... Aposentado da CELP, eu não preciso trabalhar aqui. Estou dando uma mão de ajuda, mas aqui eu não tenho necessidade de estar tá trabalhando aqui. E outra coisa, eu vou lhe entregar um recado que o pastor presidente, pastor Ailton, mandou para todos os jubilados e viúvas de pastores que recebem a pensão. Ele falou que todos que vierem pegar seus dinheiro aqui tem que deixar o dízimo aqui em Recife. Tem que deixar o seu dízimo em Recife. Recebeu seu salário já descontado o dízimo. Ficava no Recife. Eu disse, olhe, irmão. O Senhor fale para o pastor Ailton que Neuza, a irmã Neuza, não vai deixar o dízimo. Aonde é que está na Bíblia e aonde é que está esse direito da gente entregar o dízimo aonde a gente não congrega? Porque eu congrego em Vitória de Santo Antão. Então, a gente tem que dar o dízimo em Vitória de Santo Antão. E eu não vou deixar o meu dízimo aqui no Recife, porque eu não congrego no Recife. E ele disse, é, portador não merece pancada, né, irmã? Ele mandou, a senhora obedece se a senhora quiser obedecer, mas... A senhora diz que é para avisar ele que não vai deixar, então eu falo para ele, eu disse, fale para ele, irmão, que eu não vou deixar meu dízimo aqui. Em Recife é para me dar o meu salário completo, viu? E foi isso que aconteceu, irmão Giovane. Eu achei que eu achei uma coisa séria, séria. Esse homem só quer o olho dele só é dinheiro, dinheiro, dinheiro, arrancado e quem não tem, porque o salário que eu ganhava, ele aumentou um pouquinho agora que deu aquele valor que eu falei para o senhor, mas eu acredito, eu ainda vou perguntar a alguns jubilados, pastores que eu conheço, eu vou perguntar se ele está deixando o dízimo no Recife ou se eles não aceitaram esse, essa parte que ele falou que era obrigado todo mundo deixar. Agora, comigo ele não, ele não casa bem não, viu? Porque eu não aceito esse tipo de coisa não, coisa errada eu não aceito, viu? Eu estou lhe falando porque eu senti muito esse pai de família sofrendo desse jeito, pressão por conta de ruindade de certos pastores que não estão sendo ungido de Deus porque o ungido de Deus não age dessa maneira o ungido de Deus ele tem o amor, o bálsamo, o óleo para socorrer os necessitados, não para tirar o pão do necessitado e das crianças, da família e deixar assim, por conta de fofoquinha, de coisinha, de disse-me-disse, de, de, de, de que desconfia de fulano ou de cicrando. não senhor, ele está totalmente errado e eu agradeço que eu, é, a oportunidade que o senhor sempre me dá, irmão Giovanni, para me falar. Eu estou desabafando isso porque eu não aguento ver uma coisa dessa, viu? Um salário desse que já é um salário de, de, que não dá para nada e ainda tirar da boca dos inocentes. Deus te abençoe e Deus vai dar um, um emprego melhor a esse irmão e a outros que ele botou para fora. Tchau, Deus te abençoe. Irmã Neuza, a paz do Senhor, serva de Deus. Quando a senhora diz aí que o presidente não casa muito com a senhora, ou seja, não engole, não, é, não aceita bem a senhora, é porque a senhora é uma pessoa, uma crente, que tem vida, tem unção, tem graça e sabe onde colocar os pés. A senhora é uma crente que tem compromisso com o céu, tem humildade, mas também não é boba, conhece as leis. Sabe o seu direito. E essa gestão do atual presidente, eles gostam muito de subir no cangote das ovelhinhas que não conseguem se defender. Não é? Então, a, o seu testemunho é tremendo, serva de Deus. A senhora tem história na igreja, a senhora é viúva de um dos grandes homens de Deus que fizeram história na nossa igreja, o pastor Ananias, muito conhecido em todo o estado de Pernambuco. Não é? Então, é, o seu relato, ele, ele nos comove, assim como o relato do nosso querido irmão de Paudalho lhe comoveu, né? O, a fala do Isaac Silva com o nosso irmão, que ele gravou, ele comete crime, irmã, crime, né? Crime de assédio, é né? E também de... Danos morais e acredito que por isso ele será processado. Né? Os irmãos em paudalho estão se movimentando, e espero que os irmãos se encorajem para tal. Deus lhe abençoe.